Bom, esse é o nosso terceiro vídeo, eu estou entrando aqui, subindo as ladeiras, aqui, da... mostrando para vocês a igreja Nossa Senhora do Rosário, nós estamos caminhando aqui, nós temos aqui o um museu, uma placa aqui indicando o Museu de Santana, estamos... tem mais artesanato aqui também, vamos pegar aqui para vocês o topo principal. Uma região muito interessante viu gente cidade de tiradentes nós vamos entrar aqui passar pela cidade aliás pela igreja é, lembrando vocês que hoje ainda estamos no dia 13 de outubro né o ano é 2015 estamos mostrando aqui algumas cidades aliás algumas lojas que estão sendo reformadas tal. vamos aqui caminhando muito interessante essa é a igreja do Rosário, de acordo com a informação de um dos moradores e mais artesanato para vocês a loja chama-se História de Minas Artesanato eu não vou entrar lá não, porque às vezes eles não permitem alguma gravação, mas vou ficar aqui por aqui mostrando para vocês essa parte principal eu vou descer aqui um pouquinho e vou caminhar aqui por aqui passar por aqui mesmo e descer até uma rua aqui lateral vocês têm a condição de ir através do nosso canal do youtube dar uma presenciada aqui e ver o que, que tem a cidade de Tiradentes para oferecer é muito interessante eu acho que é um passeio que museu de Santana tá aqui ó a entrada principal dele né e essa é a rua que dá acesso ao museu lá atrás já ficou a igreja do Rosário, eu estou caminhando aqui com vocês nessa rua que vai dar acesso à parte mais para baixo da cidade. E muita coisa interessante aqui: nós temos é, um restaurante oficial aí, algumas lojas fechadas. Lembrando a vocês que hoje não é feriado, é terça-feira. Logicamente, os turistas estiveram presentes aqui ontem é, gostaria de lembrar que o clima aqui está muito quente hoje, né? Eu havia falado em termos de 33 graus, mas nós estamos falando aí melhorou um pouco, que deu uma uma melhorada. Eu vou retornar aqui para vocês terem a condição de verificar aquela parte principal aqui na cidade. É, tem uma coisa muito interessante também, que deve ser frisado, são essas montanhas, né? Que a gente vem lá em cima. E também o cair da tarde aqui em Tiradentes. Um dia muito bonito, viu gente? Vocês não podem deixar de visitar a cidade. Ela realmente é muito atraente. Vamos ver aqui na lateral, estou passando. Que vocês tenham a condição de verificar lá no nosso canal do YouTube e a partir daí terem uma noção melhor a respeito da cidade. Esse é o nosso terceiro vídeo. Nós vamos ficando por aqui e mais tarde eu já terei mais alguma informação extra para vocês com relação ao nosso quarto vídeo no nosso canal. Então, até já.